Galera, tem uma moda aí que tá incomodando gente demais. É a moda retro gamer. E cara, se tem coisa que acaba com tudo, é a tal da moda. Então, pessoal, se você tem essa preocupação da moda retro gamer, se você quer saber mais como que isso pode prejudicar todo esse mercado, todos esses fãs de retro games, fica aí que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que reclama, gente, a modinha retro gamer tá acabando comigo, bicho, os preços estão lá no alto. Calma, deixa, vamos por partes, vamos pelo início. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é retro game, gamer. Primeiro, gente, retro gamer é aquele, independente de idade, curte muito jogos antigos, os consoles antigos, certo? O cara que é apaixonado, cara, por um Master System, por um Mega Drive, por um Super Nintendo um Nintendo 64, e essa gama toda aqui de games, cara, olha que coisa linda, realmente pode ser considerado um retro gamer. Mas o que é moda, gente? Olha no dicionário o significado de moda, olha na tela de vocês. Algo passageiro, que vem e passa rapidamente, não dura muito tempo. Mas ao mesmo tempo, gente, ela vai atrair a atenção do grande público fazendo as coisas inflacionarem, certo? Então, moda é isso. Essa moda retro-gamer, gente, ela teve início principalmente porque a moda nerd, geek e gamer começou agora, cara. Antigamente, gente, na década de 90, principalmente nessa época que eu era mais jovem, né, na idade aí dos 10 a 18 anos, cara. Era, era meio que ridículo você dizer que gostava de videogame. Então você era até é, zoado na rua porque você gostava de videogame, coisa de criança, ser um bobo. Hoje não. Hoje é, é moda, é legal você gostar de videogame, é legal você gostar de Star Wars. Vou, vou dar um exemplo bem rápido para você, gente. Vocês já imaginaram Star Wars ser comprado pela Disney? Não, mas por que, que a Disney comprou? Porque virou moda. E tá dando dinheiro demais, todo mundo hoje gosta. Não, antigamente Star Wars era coisa de, de idiota, de bobão, nerd, que só fica dentro do quarto, usa aparelho e óculos. Aí, ó. Sacou? Então, a moda retrogamer veio nessa onda da moda nerd, moda geek e, cara, tá vindo com tudo. E eu vou falar pra vocês agora quais são os efeitos disso, cara, como isso tem prejudicado muita gente. Historicamente, gente, o ser humano ele quer ser aceito por algum grupo social. Por que, que eu tô falando isso? A comunidade retrogamer, galera... Tá crescendo muito, mas crescendo sem valor, sem agregar. Por quê? Tem muita gente que se considera retro gamer, gente, e não sabe nem o que, que é um adaptador de vídeo utilizado nas décadas de 80 e 90. Ah, Giovanni, mas não precisa saber isso para ser retro gamer. Gente, não é... Entenda. Se você é fã de alguma coisa, se você realmente ama alguma coisa e se considera que... Vo... Sabe que você realmente quer fazer parte daquilo, gente? Você tem que estudar aquele assunto a fundo e entender tudo sobre o assunto. Não tudo, porque também ninguém sabe tudo, né, galera? Mas procurar saber o máximo de informações, trocar ideia com a comunidade e não simplesmente ostentar. A palavra de hoje, gente, é ostentar. A galera quer ostentar que tem... Uma coleção maior do que o colega, maior do que qualquer outra pessoa. Eu tenho videogame tal, videogame X, ninguém tem. E o cara não tá nem aí pro valor que ele está pagando para aquilo. E que infelizmente o mercado, gente, ele é cruel. Ele vai se aproveitar do modismo e quem vai pagar o preço somos nós. E a sociedade, gente, a galera da comunidade retrogame está indignada exatamente com isso, pessoal. Se você aceita pagar qualquer coisa, qualquer valor por algo, só para dizer que tem, só para ostentar, pessoal, isso vai jogar o preço para quem gosta, lá para os altos, cara. E os aproveitadores vão estar sempre aí. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, gente. O aproveitador tem no mundo inteiro. Se ele sabe que uma coisa está na moda, ele vai tirar proveito daquilo. E nesse momento, pessoal, vai estar todo mundo criticando. Porra, mas é assim mesmo que acontece? Se uma coisa é legal, todo mundo quer ter? Gente, calma. Não é isso que eu tô querendo dizer. Se a gente paga qualquer preço por isso, gente, sabe o que vai começar a acontecer? Vão começar a surgir as fitas piratas da China, se já não está no mercado. Eu não me considero um retro gamer, galera. Eu jogo jogos antigos, mas é pra mim a diversão. Retro gamer é aquele que tem que saber muita informação, e eu não sei, gente. Eu não estudo retro gamer, mas eu gosto da área. Mas eu entendeu? Então vai começar a surgir uma pancada de Coisa aí pirata a gente não vai saber se é pirata se é original a gente vai ter dificuldade para identificar gente a gente vai estar tá pagando absurdo em coisas que às vezes nem são de fabricação original velho isso me preocupa demais e todo modismo gente não tenha dúvida disso não tenha dúvida disso pode observar pesquisem aí qualquer coisa que virou moda e que principalmente na china gente não, não virou contrabando de coisa falsificada pessoal começou a vender coisa falsificada aqui para o brasil isso é muito comum, gente. Então tem que tomar cuidado com isso, pessoal. É, a, a grande preocupação da, da comunidade retro gamer é isso aí também. É, as falsificações, a pirataria. Pessoal, para concluir esse assunto, cara, eu vou ser bem ríspido de certa forma. E claro, o que, que vai acontecer? Moda passageira e que passa rápido. O que, que vai acontecer, gente? Vários games vão se perder, várias raridades vão se perder na mão de gente que não gosta de retro games. Vão se perder, galera, não tenha dúvida disso. Porque a galera quer ter, sempre ter, ostentar, fazer parte de uma comunidade porque tem determinada coisa. Parem com isso, pessoal. Quem faz isso, pare, cara. Você está prejudicando todo mundo para você participar de algum meio cara você não precisa ter você precisa ser entenda isso de uma vez por todas galera eu não preciso ter as coisas para ser aceito o meu canal ser aceito no youtube não eu tô crescendo porque eu sou uma pessoa para os meus inscritos, eu represento alguma coisa para os meus inscritos, eu não preciso aqui ficar ostentando o computador que eu comprei, o meu estúdiozinho, não cara, eu só fiz o vídeo lá, mostrei para vocês as coisas que eu tenho porque vocês me pediram. Mas vocês gostam, quem gosta de mim gosta pelo que eu sou, eu já falei isso numa live uma vez. Falei, gente, eu sou ruim demais pra jogar os jogos, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês têm é, prazer em estar na minha live? A galera falou, cara, é por você, porque nós gostamos de você. Então, pessoal, modismo, fujam de modismo, gente. Vamos ser, cara, vamos ler mais, vamos entender daquele assunto. Os grupos de WhatsApp de Retro Games que eu participo, o único que eu respeito, cara, e que eu quero citar aqui nesse vídeo, cara, é o Old Gamers Brasil do meu amigo Vitor. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo, cara, que é a única comunidade que a gente consegue conversar, cara, sobre sobre retro games, sem falar de Mercado Livre, cara. Tem outras comunidades que eu vejo, cara, é só Post de Mercado Livre, Mercado Livre, vendo isso, vendo... Cara, não, ninguém fala do jogo. O cara, joguei isso aqui, velho, mas eu quero vender. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo. Não precisa fazer anúncio em Mercado Livre, não, gente. A comunidade vai ali agregando um, pegando o produto do outro. Antigamente sempre foi assim, pessoal. Sempre foi assim. Então, assim, pra fechar, gente, chega de modismo, galera. Me ajudem aí, ajudem todos nós, cara, que somos gamers, porque cada dia é um modismo diferente, e aí a comunidade gamer, cara, vai acabar, vai acabar mal, vocês veem aí, eu já falei isso em um vídeo pra vocês, pessoal. Eu já falei isso em um vídeo pra vocês. A gente tá, cara, a comunidade gamer, lá no YouTube, aqui no YouTube, tá acabando, cara, por causa disso, porque não tem conteúdo, porque virou moda. Que os caras querem empurrar a goela abaixo de vocês a qualquer custo, jogando qualquer vídeo de... de não ia, eu ia falar um palavrão, que até desistir. Jogando qualquer vídeo na, na goela de, abaixo de vocês. Não aceitem, gente. Chega de modismo. Vamos para frente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem aí a exaltação, mas é um assunto, cara... Que me interessa muito e que eu queria que isso mudasse, cara, que essa realidade mudasse, tá bom? Um beijão pra vocês, até a próxima, tchau, tchau, galera!